Eu não sei o que você viu demais em mim, mas quando eu bati os olhos no seu sorriso, eu fiquei completamente apaixonado. I, I...